Vamos lá! The King of Fighters 2001! E saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Eu estou jogando desde 94. Se você quiser ver os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente que vai estar aqui no card. E é claro, no meu time não pode faltar o gordão. E o primeiro desafio é contra o time da Coreia. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E a primeira luta é contra o Kim! Vamos lá. Isso, barrigada. Isso, prende ele no cato. E agora o encontro de dois mundos. Agora e <risos> vai, vai, vai, vai, vai. <risos> não pula, não. E agora o time do Art of Fighting. Começando por Robert, também conhecido como Loba! Vamos lá! Vamos lá. Agora Yuri, errei. errei, errei. Acertei. Isso, pega ela. Yuri, fora. E agora Rio. Vai lá, Kim! Isso! Toma! E agora? E agora o time do Yori? E aí, tá curtindo o vídeo? Quer que eu traga mais coffee pro canal? Então já sabe, não esqueça do like! Começando por Vanessa! O que é isso? Round 1! O que é isso? Ah, tomara que Vanessa esteja no cofre 15. <risos> e agora, Seth? Round <risos> Poder total! <risos> E agora, Yuri, sura Ah, maldito! Pra cima dele! Ah, beleza. isso aí. E agora os Ikari Warriors, esse é o autódromo de Interlagos, começando por Ralph! Oh! Tô cagando, tô Round 1! E agora Clark! Round e ó, o cara tá se achando super-homem! <risos> e, e agora. Leona! E lá a Leona batendo continência pro chão. <risos> pegou isso e já inventa do outro é isso aí e agora o time do Japão começando por Shingo E agora, sim sim Pra cima dele! Ha! Protagonismo aqui não! E agora Benimaru! É isso aí! E agora o time da Nestes. Começando por Foxi. Agora, nossa querida Kula, Round! Fica frio aí! Beleza! E agora, vamos para o chefe! eu vou escolher Máxima, Goro Diamond e Shang. A King pode ficar de striker. Muito bem, vamos lá! Vamos lá, todo cuidado é pouco! Pra cima dele! Não pula não! Vamos. uma agora ah. maldito monaco mano do malho sou vamos lá gordo Ah. É Mona com monodomoyo. Sou de novo. Vai, vai, vai, vai. Foi com o poder de tudo. <risos> Nada é capaz de parar o gordão, rapaz. Calma aí, que ainda não acabou. A final Ignis. Muito bem, para enfrentá-la, eu vou escolher King Máxima e Chang. Yamino Vamos lá! Vamos lá! Ele tirou 100% da vida, rapaz. Vai lá, máxima. Sobrou pra você de novo. Pra cima dele! Vai, vai, vai, vai, vai! É isso aí, derrotamos o Ignis! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.